das diferentes no meio da gente um vazio enorme fez-se de repente nós dois vidas espelhadas certo que de costas em direções opostas até um desaparecer ah, se eu pudesse traria de volta os dias de glória que a gente viveu te dou a certeza mas te peço clareza se o recíproco for só meu o um abraço precede o teu afasto, mas lembro, e me refaço, a cada instante. Tu. Jeez. So.